Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Zumbi Play E hoje eu vou informar pra vocês o seguinte: Tá rolando uma rifa aí entre o canal Amigos Games e ZumbiPlay. É, tá valendo o que? GTA 5 por apenas 5 reais. Isso mesmo, por apenas 5 reais. Dá uma olhada na descrição aí. E vocês vão saber direitinho como é que rola. Vai ser um sorteio. Meio que um. um... Isso é uma rifa na verdade, né? É. Aí você paga pelo, pelo parque seguro ou depósito bancário. Parque, lembrando que o parque seguro tem como pagar pelo boleto, hein? Vamos lá, a ativação, quando chegar a 100 reais é ativada, viu? É, começa dia 30, no caso hoje, às 22 horas da noite, até dia 10 de 5, à meia-noite. O sorteio, o, o resultado será em live, hein? Fica acompanhando os, os dois canais, os dois canais estão na descrição. Valeu! tutorial de H1Z1, é, agora eu vou começar a gravar tutoriais de H1Z1, gameplays e pá é, hoje eu vim falar, atrasando vocês o seguinte, ensinar pra vocês como criar flash, como você crafita uma flash. Então, pra quem não sabe Se você craque uma flash, você vem nessas, nessas plantinhas verdes aqui, aperta a letra E e você vai pegar o distint. Você pega o tanto de logistique que você quiser Tanto você quiser, você pega aqui, aí você aperta a Tab, ou I, que é para o inventário. Aí você vem no Discovery, aqui é pra onde você coloca os itens para fazer o craft. Você coloca o Stick, tipo, a Discovery, dá o um Wooden Arron, que é o que é a flecha, né? Tem é bom, você né? aí tá ligado? Aí o que acontece? Você vem aqui em Ult um... clica no botão direito e... e rasga a sua blusa. Você vai rasgar a sua blusa Rasga sua calça também Se você criar só, quiser criar só a flecha, você só, só o arco, você só rasga a blusa não é Porque senão tem o que? Coloca aqui o Willistique E o Speck of Blood Pronto, você criou o arco Ele vai criar a, a flecha, né, que é só o E o Willistique dá esses espinhos também Isso assim. aí. Aí agora você coloca o strep para criar a mochila Pronto, criou a mochilinha Aí é só você vir aqui e dar craft na mochila E vem no ar, dá craft também E vem na flecha e dá craft também Aí tanto que mochila que você tiver que ser, você cria Pronto, você criou o ar Simplesmente criar a mochila, uma mochila lá atrás. Por que, que eu falo aqui, que é melhor a mochila? Porque é o seguinte: a blusa e a calça, ela dá 100, as, as duas juntas, 50 cada, sem espaço. Essa mochilinha, ela dá 300, entendeu? Então, 200 a mais, é bem melhor pra você. Ah, é. Somente é só isso. Eu vou ficando por aqui. Depois eu trago mais vídeos aí pra vocês. Fique ligado no, na ruta que tá rolando, hein, galera. Rifa, GTA 5, vamos que vamos, Fui.